Doce, como é que é? Estamos aqui a caminho com o nosso amigo, Vou mais uma vez, à, à boleia. Quando vou buscar carros hoje Gil é sempre o meu driver, é, o meu, é o, Uber. Driver. o meu Uber. Estamos a ir à JP AutoPaint, finalmente buscar o Toledo, digo finalmente porquê? Porque só vocês sabem o sofrimento que é ter que andar dev ou o dia-a-dia. -dia. É porque o meu Toledo gasta 5, aquele gasta 15. E, meu Toledo... <risos> e há 15 devagar e o meu Toledo gasta 5 a fundo, são coisas diferentes. E, pá, eu estou desejoso. É, é, o meu Toledo é, é a minha vida. É a minha vida. Desta vez vai ser uma surpresa completa porque o Juliano não me mandou praticamente nada. Mandou-me um ou outro vídeo, uma outra foto quando o carro estava em preparação, ainda a lixar e não sei o quê. Agora, pintado, prontinho, a levantar... E não sabemos. Não sabemos. Não vi rigorosamente nada. Vai ser mesmo chegar lá e ver o carro novamente sem aquele Autoclante! Na volta está a cor-de-rosa! Não, não não, <risos> não, não, não! Pá! Só de estar sem aquele Autoclante, vocês viram o Episódio 1, aquilo nem estava bom, nem estava mal, Estava é uma, uma merda! merda. <risos> Mas pronto, fiquem por aí! Vamos fazer a recolha do Toledo! Pá! Pelas garantias que eu tive no Delsol, de certeza que vai estar fantástico! O homem trabalha bem! O Del Sol ficou top xuxa, como o amigo Gil diz! É um top e o Toledo vai estar igualmente pá, bacana portanto vocês fiquem por aí estamos a caminho, vamos aqui na nossa, no Autódromo Vasco da Gama já não dá meu. já não dá, era o antigo Autódromo Vasco da Gama e vocês vão ficar aí a ver o resultado ver as filmagens, ver o Toledo sem aquele rap Cocó. cagado, cagado. <risos> bem, bora lá buscar o Toledo à JP Auto Paint Está ali no manco ele vai a fundo, vai, ele, vai vai, a fundo. Vai, ele vai a fundo, mãe, ele vai a fundo, o manco. Uh, uh, uh, uh, uh. <risos> vai, bora lá! Ora bem, olha quem está aqui, já estamos aqui com o nosso amigo Juliano. Este gajo foi malandro de, desta vez, eu vinha a dizer no carro, não me mandaste quase fotos nenhumas, ah. não me mandaste vídeos, não me mandaste nada. Desta vez eu venho à descoberta e chego aqui, não está aqui o meu carro. Está ah. onde? Surpresa, está lá na cabineira. Está lá atrás, portanto eu ainda... Não foi desta. Pai, eu vinha dizer na viagem que o trabalho, independentemente de não me teres mandado fotos, não me teres mandado nada, ter vá lá, um segredo para o dia que eu fosse Sim. levantar o carro, a mim não me assustava porque a confiança que eu tenho do Del Sol e Sim. que a Malta tem vindo aqui, eu disse, de certeza que vai ficar bom. Mas diz-me, não foi um carro fácil. Estavas me a dizer aqui e já me estava a fazer caixinhas. É, é não Chegou foi um carro fácil. Chegou o carro aqui com o meu Deus, que coisa, cara. É. Que coisa que foi aquilo. É. Então é. Vamos, vamos, lá. vamos ver. É. Então, mas fala, uh, quais foram tipo, as dificuldades que tiveste ali no carro? Começamos com a remoção, né? <risos> deu muito Daquilo... trabalho. Está ali atrás? Tá, tá ali, espera aí. Tá. Deu muito trabalho, depois por baixo tinha muito material que a pessoa só corrigiu ali de uma forma rápida para receber arriscar, o adesivo. Né? Então aquilo ali eu tive que remover todo o material. Como dizem os brasileiros, fodeu! Fodeu! <risos> Tivemos que ir a fundo mesmo, mas pronto! É o que era, é, né? A, o carro é muito bonito Ai. e, e tá, bonito, tá bonito, tá bonito. Quero ver do sol, vamos ver do sol. Eeeeee, é, está aqui o nosso Toledo Finalmente! Finalmente! Finalmente. Ah, tá. Sem dúvida, está muito mais gira assim. Olha, olha, já está ali a pôr a jeito para ficar na capa. É Hã? Já vai ficar na capa. Malta, vocês já sabem: aquele azul fantástico que aqui é azul claro, com menos luz é azul escuro, meio luz dá tipo um género de um roxo. Juliano, as, e as, as, as rosinhas? E é, as rosinhas Branco Yuri. Exatamente. É o branco, branco, uri, é o branco do Del Sol, é? Exatamente. Né? Juliano. Fantástico! Gostas mais dele azul ou como estava branco? Azul! Lá azul, não é? Né? Tá azul longe. é mais fixe! Tá Bom... Malta, está espetacular! Sim. Olha para esta corzinha aqui, a gente já o vai pôr cá fora, mas... Juliano, fala-me dos pormenores que foram feitos aqui, pintura azul, aquele... Pintura azul, as jantes... Aquele azul que é segredo, não, é, não, não revelar Luciana. este não, azul! Esse não pode! Este é top secret! É. Azul. <risos> todas as partes pretas nós removemos e pintamos novamente preto preto fosco né preto fosco preto baixo texturizado e é, aqui o cromo a capa ficou azul isso ficou azul e a parte de baixo preto fosco isso top top que mais este aqui é o parte do Também de do Também de preto a calha aqui do, do tejadilho pintamos novamente o alerão e recolocamos o alerão o carro traseiro é muito bonita né Sim, e o carro é lindo. muito louco mesmo. é linda lindo. É lindo. Ficou um belo exemplar. Ficou ah, top, ali. meu, ficou top. Vamos pôr agora ela ali ao sol para a malta ver isto também ao pode, sol. Pode, pode, pode. Então bora lá, bora lá. Só, se o cara assim fica muito mais nice. Mais. mais um bocadinho. Está fixe, está fixe, está fixe. aqui fora Juliano, agora aqui fora a conversa é outra, já temos outra cor, ah, é O sol já temos outra cor, é assim. aquele azul a puxar para o roxo, é fica mesmo louco, eu estava aqui a falar com, com o amigo Juliano que agora esta cor, pá, vai ter que continuar o segredo. Sim. Se alguém quiser vir aqui pintar, e eu acredito que vocês, com o Del Sol já gostaram, com este então é mesmo para arrebentar esta merda toda. É, o Del Sol é o branco e Yuri. O Del Sol é o branco e Yuri, e este é o azul e é, Tem que o, falar com o Yuri. <risos> o homem pode fazer parecido, mas igual, igual não, não pode não, ser. Amigos Juliano, para um carro assim, a gente tinha feito isto no, no Del Sol, para um carro agora assim, destas dimensões, que preços é que a malta espera aqui na JP Auto para fazer um. Para dar um uhum. banho no carro, porta fechada, nessas condições, em torno de uns dois É, porque já é um carro assim. grande, com é algo maior, vai mais material, tudo depende da condição do carro também, se tem muita chapa, se não pois, tem. E estes carros assim velhos é muita mocinha, muito, muito trabalho, muita, muita, muita obra, coração. muito material que tem que pois. remover. Mas pronto, vem para cá que dá negócio. Vem Sim, cá que dá negócio. vem cá, dizem, pá, eu vi os vídeos do Yuri, Sim. quero aquele desconto, é fazem, ó, ó, ó, fazem choradinha, é. fazem choradinha, e, pá, aqui o amigo Juliano, pá, já deu provas dadas no Del Sol, e agora, mais uma vez, aqui a representar, Desta vez no azul. É isso aí. Se vier da, vier da parte do Yuri, sabe que tem aí uma atenção especial no preço sempre. Ou então o polimento das horas. Há sempre uma coisa. Alguma coisa ganha. Hã? Alguma coisa ganha. Olha, e diga lá que não vão daqui. Gil, como é que é? O branco é morreu de vez? Ainda vai não. Diz lá o que tu dizes sempre: nunca devias ter feito aquela merda. Aquela merda mesmo. Agora sim, estamos de volta ao azul. E acho que vai ficar durante muitos e bons anos, <risos> outra vez o azul. Não, não o Lanky, é de Completamente. É, Amigo Juliano, Obrigado, obrigadão. Bem, mas, Malta, descrição, vai estar as redes sociais, que sim, sim, sim. usa mais, uso mais o Instagram, Instagram, né? Facebook, enfim, está à vontade, a galera é só seguir que... Yeah, Mande mensagem, a sigam o homem, uh, pá, orçamentos, preços. Localização, onde é que isto fica? Repete aí. Cabo Dash, Rua do Lameiro, número 1, Armazém 1. É só colocar no Google Maps, JP Auto Paint. E no Waze, eu agora que no então, Waze direto. Já chega aqui, qualquer direto. coisa me liga. <risos> aí vais pescá-lo. Exatamente. Se vocês forem de longe, não tem problema, eu também não sou daqui de perto. Vem, deixa-se o carro, chama-se o Uber, vai-se embora. Depois... Não jeito. E daí, depois vem e vem-se buscar não o carro. Não jeito, eu vou até na tua casa, buscar, se for <risos> buscar pro... o se problema for esse, se o é problema juliano. for tempo. A gente resolve. Há sempre solução. Sim, sim. Vai. Não tem tempo, pra morte. Então, vá. Tá feito, Fiquem em banho. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. <risos>